Primeiro, vamos entender o que é essa terapia de soros. Essa terapia é um procedimento bastante antigo, que foi bastante utilizado entre os anos de 1890 até 1940, principalmente para tratamento de doenças como difteria e tétano. Esse tratamento, o nome correto seria terapia passiva de anticorpos, e utiliza o anticorpos uh, presentes no soro de uh, pacientes que já se, se recuperaram da doença. Uh, na prática, esse é um procedimento bastante interessante, porque ele utiliza a mesma estrutura uh, que é utilizada para, por exemplo, doação de sangue, para doação de plasma e tudo mais. Não necessitando uma adaptação das estruturas de saúde pública para realizar esse tipo de tratamento. Além disso, não existe nenhum tipo de aprovação que seja muito difícil a respeito de, unidade, de entidades de controle de terapias, uma vez que o tratamento com componentes do sangue já é aprovado em inúmeros, para inúmeras outras doenças. Contudo, estudos a respeito da eficiência, da, trans, da transfusão de soro e também da indicação dependendo do paciente é extremamente recomendado e necessita acompanhamento médico uh, local. Um fator limitante desse tipo de terapia é que uh, é necessário ainda um grande número de doadores para suprir a demanda das pessoas que precisam, porém essa, esse problema pode ser facilmente uh, superado, uma vez que o número de pessoas que se recuperam uh, de, um, de uma certa doença tende a aumentar com o tempo e o, uh, o número de pessoas que dependem desse tipo de tratamento tende a diminuir. Então esse fator poderia ser superado facilmente. Para obtenção do soro é necessário que um paciente dê entrada no hospital com suspeita de covid-19 e uma vez que ele é confirmado com a doença ele passa pelos tratamentos recomendados por organizações da saúde inclusive a Organização Mundial da Saúde e uma vez recuperado deve-se prestar atenção no tempo que ele demorou para se recuperar uma vez que a partir do dia 30 depois do início da infecção os anticorpos começam a declinar, a diminuir sua quantidade no soro do paciente, então uma vez uh, atentando a isso, uma vez que isso é controlado, é o paciente é solicitado uh, pelo hospital uh, a doar o sangue, uma vez que ele aceita, o hospital toma a liberdade de pegar o soro do sangue do paciente, uma vez que o hospital tem o, o soro, eles testam o soro uh, para a quantidade e para eficiência de neutralização do vírus uh, em laboratório, e uma vez que esse soro é, passa nos testes uh, de eficiência e de quantidade de anticorpos, ele está apto então a ser utilizado em pacientes. Uh, em relação aos estudos que são feitos uh, para ver a eficiência desse, desses soros, eles uh, são locais, estudos locais né, que seguem uh, procedimentos da, da região onde ele está sendo testado, já que a variação né, de, de resposta imune de certas populações é bastante alta. Então é recomendado que esses uh, uh, testes sejam feitos loca localmente nos diferentes hospitais das diferentes cidades. E não há um padrão para isso, uma vez que cada hospital vai adaptar uh, a sua seu procedimento. Mas uma coisa boa disso é que para o uso desse tratamento, todos os hospitais uh, já utilizam equipamentos e já tem o um procedimento de tratamento com uh, componentes sanguíneos, então isso facilita a aplicação dessa técnica e uma coisa importante para aplicação dessa técnica em larga escala é que precisa obviamente de mais uh, investimento para aumentar a capacidade de estocar uh, os soros desses pacientes uh, a princípio a terapia passiva uh, utilizando anticorpos de soros convalescentes não é recomendada para pacientes que estejam em estágio avançado da doença ela é justamente recomendada para os estágios iniciais para tentar impedir que certo patógeno, como o vírus da Covid-19, se instale no corpo do, da pessoa. Uh, portanto, as pessoas que, que podem re, receber esse tipo de tratamento são pessoas que estão muito mais expostas ou em alto grau de risco uh, para a doença, como é o caso de profissionais da saúde que têm contato direto com pessoas que estão realmente doentes, uh, pessoas com debilidades ou doenças que aumentam uh, seu grau de risco e uh, probabilidade de contágio, e também para as pessoas que já tiveram uh, contato com pessoas confirmadas para COVID-19 e, portanto, tem alto risco de contrair também a doença. Então, essas pessoas seriam as mais recomendadas para receberem o tratamento. Uma vez feito o tratamento, uh, estima-se que, que os anticorpos durem no corpo da pessoa de duas semanas até dois meses, o que é bastante suficiente uh, para evitar a entrada uh, do vírus após uma exposição. Mas, apesar de não ser recomendado, para pessoas com com alto com estágio avançado da doença, ele pode sim ser utilizado. Porém, isso deve ser estudado uh, localmente uh, para ver a eficiência do tratamento, já que uh, descrições uh, passadas não descrevem uh, ele como um tratamento bastante eficiente para estágios avançados. Uh, de maneira geral, é possível afirmar que esse tipo de tratamento é mais uh, uma tentativa de redução da mortalidade causada por certas doenças do que de fato uh, uma proposta de cura e como, é o, uh, como exemplo nós temos que uh, esse tratamento foi utilizado uh, contra o vírus H1N1 quando tivemos a pandemia e estudos relatam basicamente o, diminuição em 30% da mortalidade do vírus em pacientes uh, com estágio avançado da doença o que seria em torno de 50% de mortalidade, foi diminuído para 20% ao utilizar esse tipo de tratamento. E uma observação importante é que os pacientes que recebem esse, esses soros, eles não desenvolvem imunidade a longo prazo contra a doença. Então mesmo recebendo esse soro e tendo se recuperado das, da doença por causa da terapia, é extremamente recomendado que esses pacientes recebam a vacina, caso um dia ela venha a ser disponibilizada.